Objetos fálicos feitos de osso, pedra madeira, esses já foram encontrados por arqueólogos em diferentes partes do mundo, datando de muitos séculos, milênios atrás. O que ainda é um grande mistério é como eles eram usados. Será que era como uma ferramenta, um amuleto, um objeto ritual? Ou será que era usado para masturbação? O fato é que esses dildos ancestrais não tinham nenhuma autonomia. É, eles não faziam nada de especial. Não tinha diferentes velocidades, piscavam luzes, não tinha controle remoto, nada disso. Eles não vibravam. Não. Mesmo porque os vibradores, quando eles surgiram, definitivamente não tinham finalidade de dar prazer. E a pergunta que fica é, como é que chegamos até aqui então? O respirador surgiu como um instrumento médico no século XIX. A ideia é que as vibrações aplicadas em diferentes partes do corpo seriam um tratamento para os mais diversos tipos de doença. Dentre essas doenças estava a histeria, um diagnóstico frequentemente dado às mulheres desde a Grécia Antiga e que colocava a culpa de qualquer coisa no útero. Depressão, histeria. Insônia, histeria. Tesão, histeria. Um dos tratamentos para histeria nessa época seria a massagem pélvica. Ela era feita pelo médico na paciente até que ela alcançasse o paroxismo histérico, ou seja, o orgasmo. Teria sido então para poupar esses nobres operadores da medicina da tendinite, por ficar horas batendo ciririca para suas pacientes, que Joseph Greenville teria criado o vibrador elétrico em 1880. <risos> Teria coragem de ir nessa belezinha? Só que essa história de que os vibradores seriam usados para masturbar as mulheres em consultórios, ela foi muito confrontada pelos pesquisadores. Porque, sim, existia o diagnóstico de histeria. Sim, tinha massagem como tratamento. E sim, existiam, sim, os vibradores elétricos usados por médicos. Mas o uso deles na periquita, bom... Isso é só uma hipótese, né? O fato é que no século XIX, as vibrações deixaram de ser reconhecidas como um tratamento médico eficiente. E foi aí que os fabricantes de vibradores passaram a oferecer seus produtos direto para as consumidoras finais. Quando eles chegaram na mão das donas de casa, ah, aí cada um usou como quis, né? <risos> Ainda assim, mesmo com isso, os anúncios de vibradores nunca falavam do seu uso sexual Eles eram apenas meros massageadores que podiam ser comprados em qualquer loja E foi esse disfarce de eletrodoméstico inofensivo que permitiu que o vibrador circulasse nos Estados Unidos Numa época de intensa moralidade sexual Nenhuma revistinha pornô era permitida até que vieram os anos 60. A revolução sexual contribuiu e muito para disseminar esse potencial pouco falado do vibrador. A feminista Betty Dodson foi uma que passou a incentivar que as mulheres se apropriassem desse utensílio doméstico para o próprio prazer. Inclusive, ela dava o workshop de como fazer isso. Foi também nessa época que surgiu no Japão a varinha mágica, indicada especialmente para o alívio de dores musculares. <risos> Te parece, familiar? A própria fabricante da varinha mágica vendeu ele por quatro décadas sem nunca mencionar seu uso recreativo. Agora, se falar de masturbação já era estranho, falar de vibrador então era um tabu, era um segredo. Na década de 90, mesmo entre as mulheres bem resolvidas do Sex in the City, o vibrador ainda era um estranho. Oh, é tão so cute! Oh, eu pensava que ia ser e mas não é. É It's para mulheres! A little bunny, a little space. Oh. Aliás, foi só com a aparição do Rabbit na TV que suas vendas dispararam. Com o tempo, e a evolução tecnológica, os modelos foram se aperfeiçoando, né? Novos formatos, <risos> novas funções, até chegarmos no glorioso <risos> século 21, onde celebridades falam abertamente sobre suas coleções de vibradores e lançam, inclusive, suas linhas próprias. Sabe que eu comprei aquele vibrador lá que você mandou comprar, né? Comprou, né? Maravilhoso? É maravilhoso! Qual que é? Tem uma com coleção com uma, uns, uns 40. O vibrador deixou os esconderijos secretos. E virou uma ferramenta de autocuidado e bem-estar. Bem, isso na embalagem, né? Porque a gente sabe que no uso ele sempre foi. Mãe,